Estamos aqui hoje novamente no Ana Savoy Responde com a perguntinha do dia que vai aí para vocês ouvirem também. Oi, Ana, tudo bem? É, eu gostaria de saber qual a melhor técnica para despigmentar em pele negra. Hum, difícil, hein, gente? É assim, ó. A pele negra, ela tem maior probabilidade de causar uma hiperpigmentação, que é o escurecimento da pele. Então, se ela tiver uma espinha, fizer um arranhão, ou qualquer machucado que seja, né, isso pode ocasionar um escurecimento da pele, porque a melanina vai trabalhar muito ali naquele corte junto com a cicatrização. Quando a gente faz uma sobrancelha em pele negra e essa atinge o objetivo desejado em relação ao desenho, né, ao design da... que a gente escolheu para ela, ok, perfeito, porque a gente vai sobrepor uma cor em cima dessa suposta hiperpigmentação que está ali embaixo. Porque se eu fizesse um desenho somente com a agulha, sem o pigmento, ela provavelmente ficaria com essa marca de um desenho de sobrancelha para despigmentar uma pele negra os riscos são muito grandes então eu aconselho vocês você a não fazer né que ninguém faça o ideal seria encaminhar para um dermatologista para que ele veja a melhor técnica é muito legal eu sempre vem falando que a gente ter uma parceria com o um médico encaminhar as nossas clientes para o médico é importante para que eles vejam que existem profissionais conscientes então em pele negra em se tratando de da dificuldade né de cicatrização por conta da melanina é melhor encaminhar para um dermatologista não pegue se você não souber exatamente como trabalhar com ela. Ok? Um beijinho para vocês e boa quinta-feira para todos.